Um garoto chega todo alegre perto do seu amiguinho e diz com as mãos para trás Amiguinho, amiguinho, adivinha o que eu tenho na mão? O amigo observa e diz Hum, é uma bala? Não, você errou É uma moeda? Não Então o que é? O garoto responde mostrando a mão fechada Paralisia infantil <risos> <risos> Eu não consigo abrir a mão para isso Caralho, meu! O Ferreira! Caralho, velho! Um menino cego está no seu quarto e sua mãe chega com um prato de sopa. Já irritada pelas outras vezes em que o garoto derrubou a refeição, a mãe ameaça o garoto. Se você derramar de novo, vai ver uma coisa. Logo em seguida, o garoto derruba a sopa e com um olhar triste, ele diz para a mãe. Mãe, não tá funcionando. O garoto era cego. <risos> que cozona, mano. Ai, que mancada. <risos> Ele olha pra mãe com o um olhar triste, tá ligado? É, que olhar, caralho? Xabla, tá, tá é cego. Xabla, vestou um carro. <risos> Ai. Ai, o que o menino sem mãos ganhou de aniversário? Luvas? Não sei, ele não conseguiu abrir. <risos> Caralho, meu, brincado, ele mano. é muito maldoso, cara. Eu tô lendo piada só, eu não sou maldoso, mano. Ah tá, você tá lendo suas piadas. Ah, não. Eu, eu só tá, sou mano, do mal, eu, que, tipo, eu sou te... maldoso, eu sou só sou do mal. Presta atenção, já ouviu a piada do mudo? Já. É assim, ó, não, calma. É assim, ó. Vou falar. Não, já, calma. Não, caralho, sem zoeira. já viram o mudo tentando falar? Aqueles barulhos que eles fazem? É, ah, claro. Falei, tá... Entra aí, Você sabe que o Mudo tenta falar, né? E saem uns grunhidos, tipo, porta véia. Aí o Mudo falou assim pro outro. Não, co caralho, como que o Mudo fala, seu trouxa? Idiota, imbecil. Mundo molestado, Plus, é porque o Mudo não fala. Aí ele falou: Caralho, o Mudo não fala, seu burro. Ele, fez, ele, ele grunhou Ele grunhiu assim, ó. LAGUNA! Aí o outro respondeu. Aí acabou a piada. <risos> que, barco, né? que lixo, Quem é que é esse cara esse é o tal que... do mula uh, nossa, que coceira no ovo, mano cara, acho que é ebola obrigado por compartilhar Entendeu? esse sentimento <risos> ebola <risos> que lixo <risos> Mano, deixa eu pesquisar vai. alguma coisa no Google, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou, ver, eu vou escrever alguma merda e vou ver o que aparece Ah, foi, foi, finalmente Deixa eu ver aqui Eita, fui eu e o Précio Chimboca preso. de galinha fresca Deixa eu ver o que aparece Deixa eu ver, eu, tenho, eu escolhi <risos> que temas, ximbota, vamos mano? ver os que tem Quem que sou eu? Você é o carinha aí que tá na tela Por tá me escolhendo? Não, eu sou o Hitler, caralho <risos> Não quero esse traje, quem tá escolhendo o traje, mano? É o prego. É eu... o. Oh, Porra, vou prego, como essa, você clica. faz isso? Nesse... Eu sou um hacker, mano. Eu sou o Hitler, me deixa Hitler. Caralho, eu não quero ser isso. <risos> que bicho <risos> feio, sério. Vacilão morre cedo, tá? Só pra te avisar, seu pedaço de bosta. puta, que pra gente começar de bike, mano. Agora corre, velho! Corre! Agora coxa, corre, cara! cara. Coxa, Aperta coxa. esse x aí eu com o seu... vocês como vida. se vocês é fossem... Ó, eles são o Lester no passado, e a gente atropela eles com parapléicos e dá... Vai, vai! pega, pega, Ferreira, pega ali, Ferreira! Isso, mano! Olha o cara, eu mano! <risos> <risos> Nossa, <risos> mano, o cara voou ali, velho! Porra, velho, é mesmo assim que consegui não. me fuder sozinho aqui, puta que pariu. O próprio Lambert bate em mim, mano, que burro. Caralho, como você faz isso? Não! Ui, a caralho! Não sei. Não sei. Oh! Não vale, caralho. Mancado isso aí. Uh! Poxa, não te mano, te não morre, velho. Ai ai. ai, ai! Ah. É Caralho, que vai, ser, vai, prego. vai que é tua prega, que eu tô enrolando o Thiago aqui, mano. Caralho! Ai! Não! Não! Não! Oh, oh, oh <risos> tá me enganando, tá me enganando. Até <risos> tá mais. Não! não. Boinha, aí velho. pedaço de saco tô Pô, vivo. testículo, isso não vale, mano Ai, ganhei. Ah, ganhei Ganhamos, mano. ganhamos, aí boa, boa, boa Por que você cara, tá de policial, boa. Você acha legal, mano? <risos> Pô, essa bike é mó lixo, mano Nossa, eu vou tacar tá um caminhão porra. no meio de um, velho Nossa senhora, o cara vai voar longe Não, tipo... Vai, mano, vai, mano, vai, mano Vai ser um... Eu vou pegar o da esquerda mas eu sou é caralho. Quem, Quem é tá da da esquerda, a da direita? É o Hopper, deixa eu pegar o da esquerda. Eu vou pegar o Ferreira. Tá é bom, vamos trocar. Ai, caralho! <risos> Peguei já! <risos> não! Nossa, caralho, não breca, não breca. <risos> Ai, caralho! Nossa, velho, a tá vendo? Faleceu Ai, vai. Morre, velho Morre, velho Ah, fala no seu cu, seu, seu viadinho O cara tem turbo no cu, mano <risos> Cadê o viado? Tá do tá outro lado, tá Pega ele, fecha Fecha que eu pego Golê <risos> Ai, caralho <risos> Ih, faleceu Tá ré nele, desgraça <risos> Não, não... É? Boa, boa! Aí, é, um pega nós, Ele tá no bagulho, mano. Passou, não, na hora que saiu o caminho, eu passava o oh, O Ferreira tomou na primeira, velho. Vai, policial vai no ô, banco. No... Ô, Ferreira, é o o nome Ferreira, é bike? Agora Pô, é gente. que tem que se ser pique, hein, mano. É tem que ser pique agora, hein, mano. Vamos na pique, mano. Ah, eu não hum, entendi o que você fala, é. desculpa. Vai, vai no Ah, oh, Só, só, só ataca o carro, hum? só ataca o carro. Olha pra esquerda, não, cabeça de bula, caralho. Só uma coisa. Não, não vai, não é, vai ficar em cima. Só uma momento. coisa. É, que é o Lester que você tá tentando matar ele, tá? Oi? É <risos> o Lester, vai! É o Lester, é o Lester. É o Lester tá fugindo ali, cara, ali, do Mas ele não anda de bicicleta, Pera aí, né? Vamos se viar mesmo. Não! Deus do céu! Pulei o cabelo do Nossa, cara. Nossa, caraca, se prega muito cagado, velho. Vamos se viar a... <risos> Quem é esse da esquerda aqui? Falou. Oh, Caralho, meu, meu controle bugou aqui. Ai, caralho, rola, azul, velho. Porra, mano. Ah, os caras chegam lá vão ficar boladão. Lester, vem aqui, Porra, mais do que... Isso, Hopper, vai em cima que eu vou embaixo. Mentira, eu vou embaixo, não vou em cima. Tá vendo <risos> um Ferreira aqui, velho. Falou, Hopper. Até mais. <risos> <risos> Os dribles que eu dou. Nossa, véi. Nossa, véi. Nossa, véi. Que Aê, rapaz. Eu ah, odiei é esse jogo. Jogo de aristocrata do caralho, filha da. Cara. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. O que, que é aristocrata? Agora eu vou ganhar, mano. Agora eu vou ganhar por nós, hein? Pera aí, primeiro. pera aí, pera aí, pera aí. Ô, oh, ô, oh, pera, pera, ô, oh, ei. Prevo! Ei, pera, pera. Ô, seu caminhão é toco. É, seu caminhão Anãozinho. é... Pô, cara. Convida ele aí pra Não ele. vale, cara. É meu... Eu tenho mais aerodinâmica. <risos> A um... O caminhão do cara ele. toco, veja. Olha o tamanho do meu caminhão. Olha o tamanho do caminhão dele. Quem é? É o Ferreira? Aqui? Vem aqui, Ferreira. Vem aqui, Ferreira. Não! Dun, dun, dun, dun, dun, eu... não. Ferreira. Thiago, volta, Thiago. Senão você vai ser respawnado aí, Thiago. Tô preso. <risos> Trouxa. Me ajuda, bate aqui em mim. Bate aqui em mim. Bate aqui em mim, bate, bate aqui em mim. Nenhuma. Ele não, vai, vai ser respawnado também, caramba, a gente vai, per ir, andar, vai perder. Caralho, velho, como é que você parou aí? Valeu. Pega a bicicleta, seu pedaço de bosta. Ele vai <risos> ser respawnado, a gente vai, vai ganhar. Vai, vai embaixo que eu vou em cima. Oi, Ferreira. Oi. Ai, caralho. <risos> não, não, não, não, não, não, não, não, Aê, seu trouxa. <risos> Pega essa barreira aí. Não Pega essa bike aí. Acabar o tempo, eu vou ganhar a batalha. Mas ah, tem tempo, mano? Tem. Oh, <risos> mano, oh, é uma rouba o caminhão, o caminhão, rouba o caminhão. O caminhão tá, parou de ah, funcionar. Não, velho, é seguro, velho. caminhão parou de funcionar, dei respawn. <risos> sai, sai, sai. Ô, oh, é. velho. <risos> mano, eu passei raspando tudo ali, velho. Nossa, velho. Não me que <risos> eu sou apelão. <risos> Ué, mano, vai é que é sua, Cris. Vê que fedor! Eita porra! Fedei! <risos> Vé que. Bora anda com essa bosta! Bate nele, não consegue subir, vai! Ah! Porra, que bosta, velho. esse caminhão não vira. Já a em mim, cara. escada, aê, escada, aê, escada, aê, escada, aê. escada, aê, escada vai, aê, vai, Aê, mano. Aê. Tinha a mim, mano. Caralho, viado. Ganhamos. Nossa, acabou. mano. Tá, porra, mano. Seu... Mano, é um seto que tava em mim, Nossa, mano. Do não, bate... de não, mano. Só que não, não, não, para. Eu esse tipo de jogo. Você não gosta de Hitler, ele, foi que eu ouvi? Não, eu gosto de Hitler, eu não gosto de traficante, é tá... deixa, deixa, deixa assim, deixa tá assim, deixa assim. Nossa, você tá negouzinho o Hitler, claro. Tua... É, não. por isso que eu quis fazer o Barack Obama, mas ele deu um pouco errado. <risos> Sai o Hitler, foi sem querer. A gente começar como um ciclista Olha o meu smile, olha o meu smile tá na minha mão. É, Olha o palhaço aqui, pilotando. Não gostei de Estala Vista. Não gostei de Estala Vista. Tá bom. Vamos então lá, prego, vamos lá, prego. Se eu não gostar de Estala Vista, instala o Windows 7, então. <risos> Aham uh -huh. uh -huh. Instalado uh -huh. uh -huh. Travei pra sempre aqui uh -huh. <risos> nunca uh -huh. mais saí daqui mano Nossa velho O cara é de cara na cerca Pega essa porra da bike Vai desgraça <risos> velho Que desespero O cara errou Ele tá, tá. vindo uh -huh. Vai rampa uh -huh. Ele tá vindo atrás de você velho para de... de... O, cara, o cara que mais jogou, mano, que dia <risos> é essa, mano? Porco, Meu porco, Deus, mano. não, não, piada, não, não, não, não, ah, porco Ai, caralho, que porco, O que, que você ah, falou? Tá mano? Lá. Mano, eu travei ele vou sem querer, mano, eu, eu bati no muro assim Eu direto e ah, mas não, tra... não vai se não vai terminar, mano. Ai, velho. Ai... <risos> Nossa, mas foi é é, Vai, vento, vai, vai lá. Like. Agora eu quero ficar com o, com o caminhão aerodinâmico. Não, vai. não, você vai ficar com o toco. <risos> Pelo menos é mais leve. Toco. <risos> caminhão toco. Quem, quem vai tá com o toco? Vamos ver. Ah, eu tô com o toco. Ah, eu tô com o toco. Não, eu tô com toco. Tô... Com... Cara velho, eu tô em pé dentro do caminhão. Que Agora volta Ah, tô com Ah, que puta que pariu, velho. mais rápido que o lado. caiu já, velho! Ah, mano, não tem como, mano. Você desce bola rápido, não, mano. O ferreiro ali Na vossa ah, muro. É ajuda. Ajuda aqui. Caralho. Caralho, as merda de quem abri, matou alguém. Não. não. Ele Vim caiu. É. Eu não vou não jogar a talavistas. Eu já estou avisando que eu vou sair. Essa foi minha última rodada no a fala vista. A tua ação vai aí, vou parar. Da hora pra caralho. Não, ele chega, ele não, chega acho na minha mão, não, não, não. Para! O caminhão, caminhão. O, o caminhão de vocês não é um caminhão, é um caminhão com um motor de filha da puta. Engraçado. <risos> Defina o motor de um filho da puta. É, mano, não, eu percebi nem como se você já tava caminho de vocês. Tipo, o cara, tá que que fez, tipo não, o cara que fez, o cara que inventou não, o primeiro não, Bugatti, não, não. a mãe dele era uma puta. Aí, é o é o motor do Bugatti. Não, ô, ô Ferreira, bora comer o com cu deles, velho. Não, eu não sou Adelis, gay. delícia, Você é gay, Não, ah, eu não preciso ser Você é gay, gay mano, vou te derrubar daqui, mano. Vou te derrubar daqui. <risos> ele é gay, ele é gay, ele é gay, ele é gay. Eu, eu vou te derrubar daqui. Vai nas montanhas, Lamberto, vai nas montanhas quando a gente tiver uma louca. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô pra ver ele. Olá, abrir o bike deles dele é movida na... filha da puta, mano. Ela tá tamanho <risos> Sai vários filha da puta do motor. Uh! <risos> é. Vai Ferreira, vai na fela. Olha isso é o cu fiquei assim. com o meu caminhão, mano. Meu caminhão formou um ar, velho. O que, que que pariu? Ô oh, oh, oh. oh, Ferreira, cuidado velho. aí, velho. Oh, tá louco? <risos> Ó, o Lambert tá. Pô, essas placas aqui não são derrubadas, mano. Que não, isso é. Eu vou zoar um pouco não, com eles em vez de ]ido. ganhar, velho. Eu nem tô pedalando. Ui! É um bichão, né, Ui! Oi. Tchau! Vai, Hopper! <risos> Tchau, Hopper! O cara que Nossa! <Uau>. Rap! <risos> Olha, velho! <risos> Ajuda aqui! Ruff! Essa você acerta! Pode ganhar, Zou já. Só um pouco, não termina, não termina, tá muito da hora. Eu não termina, não. Eu não vou mais jogar essa porra, game de filha da puta. Quer ver, ó? A filha da puta já fazer isso, Bate em mim. gente! <risos> Os cara tá indo atrás de você, tem um indo atrás de você. Oh, não, cara. não, viado. Não, não, não, não, não. Aí, valeu. Tchau. Deixa pra passar, foi, aí, eu deixo. Aí, valeu. Oh, o cara me enganou, mano. Eu achei que ele tava na ponta. <risos> o cara pôs <pousou risos> lá embaixo aí. Falou. Eu não vou me jogar isso. Tá bom, não joga, só participa. Não, não vou participar, não vou, não vou dar ibope pra vocês. Ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, você é um da puta. Pô, você é muito filho da puta. Tá bom? Vai, vai pra puta que pariu, aproveita dela só. você. terminar já, prego. Não! Não! Como assim, mano? Ô, prego! Pode terminar? Não. não sei, você quer terminar? Morri! Vai, vai pra pula aqui, ó. terminei, terminei! Sabe o <risos> que eu fiz? Ô, O cara não jogou, mano? Né, prego? prego, sabe o <risos> que eu fiz? Ah, coçou saco. saco! Tá com tu. Ah, nós dois estamos de. Grandão agora! Aê, nós estamos de grandão, vai! Se Joga o caminhão mesmo! Não já fodeu, já fodeu Que cuzão, mano oh, Que cuzão, velho Vai, fica o chaco, vou lá, pegar o ferreira O Thiago ferreira eu tá indo, indo eu, mano. O ferreira vai se ferrar, mano O ferreira vai se Pô, não fora, criança, caralho Olha o rage Pega o ferreira Pega o ferreira Pega o <risos> caralho, ferreira Pega tá o nem O caralho do caralho, mano Rodei a pressão, mano Sai pra tá nós! Nice. Tô preso na árvore. Help! <risos> o prego. Você vê sempre fica preso, o prego, caralho. Não, eu tô saindo, sai, sai, sai. Vem aqui, velho! Foi mal, Raizabu! Sai! Vem aqui, aqui velho! Sai, sai, sai, sai, bora lá, oh, bora oh, lá, bora lá! O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. O O Dando não, caralho. Drift King aqui. No batendo no, no na árvore grossa aqui. Puta que pariu, eu fiquei preso. Ah, não, ah não, meu Deus do céu! Pegou que... no. Nossa, Ai, caralho! Velho. Eu raspei no fiofó dele. Caralho, eu capotei o caminho, velho. Oh, vai lá, velho, senão ele vai ganhar lá. Opa, ah, que mentira, bacana. eu tô preso aqui, velho. Não vou zoar não, mano. Não é a primeira vez que eu vou ganhar isso. Nossa, vou eu vou jogar o caminhão caminho, dele com a maior mano. Nossa, o bicho no vindo, moleque. Véio. Nossa, vou chegar aí a mil. Prepara, velho. Ah, tem curva. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Ferreira vai ganhar, mano. Não, Ferreira. Olha o bicho vindo, moleque. Não, Ferreira. Eu, vindo, pegar eu, você, não. eu não vou pegar você, velho. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu não vou pegar. Eu vou pegar, não! Pega ele, pega ele, pega ele, pega o frego! frego. Nããããããão! Meu coração, mano, meu coração! Não! Isso! Eu morri, oh, velho! Eu Muito velho. da hora isso aqui, velho! Nossa, quase que eu morri, mano! Partiu, partiu, partiu! Partiu! Ah, mano, eu gostei de Vamos... ir de bicicleta! Vamos de, bra. Vamos de bra. Ah, é por, é por aqui, que aqui? É só pra dar outro. uma zoada, ó, vou aqui, ó, vou aqui, ó! Hum. Falou! Beleza. <risos> pois é pra não, ser, não bater na cerca e cair. Tá bom. Tá. Uh, uh, uh, uh. <risos> <Uou. risos> oh, Uou! Olha o Hopper, velho. Olha os caras, passou reto, me deixou pra trás assim mesmo. Né? <risos> Acabou graça aqui nada. pra mim. Os caras deixaram aqui sem graça, aqui atrás, só Eu pare de capopar pro seu irmão só um, um pouco. aí, espera aí, espera aí, Lamberto. Dá eu volta no quarto, um tá? eu vou vou dar vou fazer o troco que eu fiz lá, velho. Me dá turbo, me dá turbo. Ferreira, Ferreira sabe o troco que eu tô fazendo, né, Ferreira? Você viu Sou o troco que eu fiz, né? Ah, não, se eu for lá de novo eu vou dar raid. <risos> Caramba. É. Oi, Hopper, e aí, velho? Tô cansando o Hopper, o cara tá de caminhão. uau uh! Tchau. Oooooooo, seu tá troll do caralho! <risos> Nossa, é muito troll, mano! Não tô gostando! Eu Deus, eu só tô passando pelas caminhos de Suriname aqui! Caminho de Suriname? Ah, cima, não, cara. mano! Vai pro inferno! Cadê, cadê o Ferreira? Caralho, velho! Nossa! <risos> eu mato lá, mas eu mato lá, não, o Lambert, não matar o Não, aqui, Ferreira! eu aqui, eu tô aqui, Ferreira! Tô atrás de você! Grande foda-se pra você! <risos> Ah, eu tenho jeito de ganhar, velho Os caras bloquear, Ui, ui, ui, ui. <risos> ui! Você não caiu, mano Você é um verdadeiro caralho, pedaço de bomba. eu caí sozinho Terminei oh, oh. Ah, mano, não vamos jogar isso Nunca fudendo A gente ganhamos? A gente ganhamos A gente ganhou. A gente ganhamos, caralho é, é. Ganhamos! Ganhamos! Não, hã? ganhamos. Ganhamos nada. Olha meu cigarro aqui, é. ó. Hum, vem. No próximo episódio de Hasta la Vista... Surpreise, motherfucker. Mas toma noção do cú, como no período 6. sei. Vai ah, Ele vai ganhar. Ele vai ganhar, velho. I Puta que, que pariu, Hopper! Que escroto! Vai! <risos> <tar>. <risos> vai, tá. <risos> Vai, viu? Tá o caminhão, vai, vai, vai, vai! Travei o caminhão! Ajuda aqui! Eu <risos> tô preso! Um <risos> Ajuda aqui! When our days are old the birds chirping, the sun shines out. Out of breath, but we never take a time out. We never coasting, we throw a toast, but we never slowing down. Living on a roller coaster.